Foi revelada a temporada 11 Do Clash Royale Teremos muitos dragões Será a hora do Game of Thrones No Clash Royale? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já voltamos Com um novo vídeo aqui No canal Bruno Clash Porque é o seguinte, temos novidades Temporada 11 do Clash Royale bombando com muitos dragões, tudo pegando fogo, tá lindo demais! Será que o Game of Thrones invadiu o Clash Royale? Calma, vamos dar uma olhada em tudo isso daí, mas antes falar com vocês que, olha, vocês viram que mudou o cenário aqui. Calma, é o primeiro vídeo, ainda vou fazer muita coisa, se liga, quem quer saber aí como vai ficar, vai no Instagram, brunoclash, e fica ligado porque lá eu vou postar tudo do novo estúdio, beleza? E é claro, quando você for comprar o seu passe royale Qualquer outra coisa aqui dentro do jogo Não esqueça de colocar o código Vir aqui e inserir o código Bruno Clash E dar o ok aqui Que você vai apoiar o canal, ajudar o canal Tudo que você comprar, uma parte vem pro canal Bruno Clash, sem você gastar Nada a mais com isso, na faixa Beleza? Então é isso Galera, vamos pro vídeo Bom, vamos lá então, agora é a hora de saber tudo sobre nossa, essa nova temporada, né? Então, vamos começar aqui com o Passe Royale O Passe Royale, diferente desta vez, por quê? Porque é o seguinte, na, na primeira, no Tier 1, né? No Tier 1 do, PES, do, do Passe Royale, você vai ganhar aqui, você vê que você tem um baú e também tem um emote O emote ali é um emote qualquer Eles colocaram lá só por enquanto Mas eu vou mostrar pra vocês o emote Que vocês vão ganhar aqui no caminho do, do Pass Royale Então fica ligado, olha tem muita coisa legal Então vamos ver, ó. tem esse emote que você vai ganhar Que é um emote especial de aniversário do Clash Royale Então esse aqui é o primeiro Você vai ganhar o emote do aniversário do Clash Royale Não, do Supercell Aniversário da Supercell! E Bruno, tá ficando louco Bom, é o seguinte, vai seguindo aqui E na décima, aqui Tá muito louco É a torre do dragão, mano Isso mesmo, o skin da torre A torre do dragão Tower, Dragon Tower Então, tá pra vocês aqui A nova skin, eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo Também pra vocês verem Muito legal ela tá também Então, já aproveite assim que você pegar Já chegue nela pra poder liberar ela também Aqui mais um espaço vazio que é o espaço de um outro emote, que eu vou mostrar pra vocês também daqui a pouco E na sequência vocês vêm aí aqueles dois baús que a gente já está acostumado Que vem muita coisa boa, vem as cartas lendárias pra gente escolher aí também Muito top Depois é claro de vermos o passe royale é hora, é hora de encontrarmos aqui as novidades Isso mesmo, bom começar aqui pelos emotes Sabe aquele emote do aniversário que eu falei pra você? Que tinha né, é, no, no primeiro tier do Pass Royale é esse aqui, ó Muito legal, né? É do aniversário do 10 anos, de 10 anos da Supercell 10 anos de Supercell O segundo emote novo da temporada é esse aqui, ó É o Dragão Infernal, muito top Terceiro emote muito legal do Cavaleiro muito legal o emote do cavaleiro. E na sequência temos esse que é o meu preferido, mano. O Lava Round agora com um emote muito legal que ele explode ali o Lava Round e vira os Lava Pups. Lava Pups, Lava Pups. Seis Lava Pups explodindo e ficando aqui prontinho pra você usar. Muito legal, tá muito bacana, hein? Outra novidade também é a torre, né? Como eu falei pra você a skin da torre que é essa daqui, ó. E nós vamos ver isso daí agora dentro da nova arena... Do Clash Royale, a Arena dos Dragões Então, bora lá, vamos pro jogo Bom, chegamos na nova arena do Clash Royale Olha que animal, galera Eu vou mostrar depois, lá no caminho dos troféus Como ela tá, mas tá linda essa arena Mas olha os detalhes dessa arena Tem um dragão dormindo em volta Já, já, já adianto que tá, ele tá em volta da arena Vocês veem aí as arenas lindas demais já as arenas, no, as a arena nova e as torres lindas demais, né? Olha a torre do rei vermelho, eles consegue ver a frente da torre, que é aquele olho, né, do dragão é, a, As duas torres das princesas parece que são partes do, da cauda do dragão, não sei E aqui, a, aqui atrás a gente vê, na torre azul do rei, a gente vê os detalhes da parte de trás também, né? Eu sempre falo da escadinha da torre da princesa, a escadinha são aí aquelas, eu não sei como, spikes, não sei se é spikes, do, do dragão Uh, que, que fazem aí a escadinha, forma uma escadinha pra ela subir E aqui na do rei a gente vê que o, a cauda, né, o rabo dele Tá fazendo a volta na, na torre principal, na torre do rei Então, muito bonita, tá linda demais, cara, tá bonita demais Ó, vamos botar aqui algumas coisas pra vocês verem Já botando aqui, umas, deixa eu botar um gigante aqui só pra vocês darem uma olhada Olha que legal, fica na arena... Como dá um contraste bacana, achei muito legal, muito bonita mesmo. Então, com certeza, a galera vai curtir demais essa arena. Mas prestem atenção nos detalhes em volta, que tá muito bonito, cara. Tô no iPad, então no iPad você consegue ver mais detalhes da nova arena. Tudo saindo ali, ó, fumaça e tal, muito legal. O, o olho lá em cima do dragão, cara, tá linda demais. Bora agora dar uma olhada no caminho dos troféus, a novidade dessa arena. E aqui eu estou mostrando para vocês a arena E olha que bonito que ficou a demonstração de como é a arena Aqui dá para a gente ter uma ideia de como tá lá na arena Que eu mostrei agora para vocês O dragão em volta, deitado ali E a posição do olho realmente dele atrás da torre do adversário Olha que bonito que ficou Essa, a, essa imagem da arena do dragão aí no Clash Royale Maravilhoso E aqui no caminho vocês vão vendo ah, que mudou né a, o caminho ali dos troféus Ficou diferenciado por conta esse tema dos dragões no Clash Royale Olha que top que tá, que bonitos detalhes, tá bem bacana E vocês vão curtir com certeza, cara Tem muita coisa legal, tem muita coisa legal aí no, no Clash Royale Mas eu gostei demais desse emote dos 10 anos da Supercell O Barbudão, o Rei Barbudão e esse emote pra mim é muito legal, mano Dos lava pups explodindo Do lava round explodindo e virando os lava pups Muito bacana E você, qual emote você mais gostou, cara? Comenta aqui embaixo, deixa aí em comentário Qual emote você mais gostou É isso, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Se você assistiu até aqui, comenta aí Hashtag careca, mano É isso, comenta a hashtag careca aí pra eu saber que você viu até o fim Vou deixar o sozinho lá pra você também E você, gostou do que? Você mais gostou dessa atualização Bom, é o seguinte, eu ainda vou trazer um vídeo Pra vocês falando do balanceamento O que eu achei a respeito também, beleza? Mas, isso vai ficar pro próximo vídeo Então é isso, manos Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal Tamo junto, é nóis, um abraço Falou, foi! Ouvi dizer que quem curte E se inscreve, se sai melhor Nas batalhas, é, é só boato Inscreva-se